Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Miseu BM falando aqui no canal Crypto Space Marketing. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o seu cadastro aqui na Bitpreço, tá? Esse é um vídeo complementar, tutorial do robô Krypton. Você vai precisar dessa exchange aqui para poder usar o robô Cryptum, que opera 100% automático no modelo arbitragem, ok? Usando a corretora, Tá? Então, é, esse vídeo aqui é um tutorial de como fazer o cadastro. Aqui você vai colocar o seu e-mail, o seu nome completo, vai fazer uma senha, tá? Vai clicar nessas caixinhas aqui e deixar esta livre, ok? E vai clicar em registrar, ok? Eles vão enviar um e-mail para o seu sua caixa de e-mail, confirmando o seu cadastro e você vai ter acesso, então, a a página é, interna né a, o back office interno aqui da exchange ok vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para você poder fazer o seu cadastro então eu vou vir aqui na minha que já está aberta tá e é o primeiro passo você validar a sua conta é importante aqui na bitprezo você validar você vai vir aqui nesse homenzinho aqui ao lado clica e clicar aqui em verificação de conta. Clicou em verificação de conta? É importante você estar enviando então CNH ou RG com CPF, tá? É enviar frente e verso do documento, pessoa física, selfie com documento e frase. Preste bem atenção. Tire uma foto sua com seus documentos e a frase: Quero negociar bitcoins na Bitpreço com. A data de hoje e assinada, tá? É importante que você envie com a data e assinada. Eu vou aqui ver se eu tenho aqui ah, um, ah, o exemplo do meu que eu fiz. Então, eu vou poder estar mostrando para vocês. Deixa eu só ver aqui. Ah, aqui em documentos, um minutinho. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, como eu fiz, tá? Com a data. Então, se eu colocar aqui, ó. Eu vou estar mostrando aqui a data e assinado e escrito isso aqui, tá bom? Tem que ser mais ou menos dessa forma, ok? Então, só um exemplo para vocês. Comprovante de endereço precisa ser de água, luz, telefone ou gás. Tudo bem, pessoal? O que eu uso, tá? Eu uso, estou usando a minha documento aqui da Claro, tá? Aqui um boleto da Claro, telefone, onde tem o meu nome né e tem também o meu endereço tem aqui o, o lugar onde eu moro né a ah, tudo certinho com com o CEP então a isso aí é importante para poder validar ok então vamos lá então enviou esses três documentos aguardou e você será validado e tem que ficar dessa forma aqui ok ok ok assim que for validado você já pode fazer o seu primeiro depósito ok então é muito simples é, como que você vai fazer? Você vai, aqui você vai ver sobre os limites operacionais, tudo mais, tá? Vai vir aqui, então, em a na primeira página aqui. Deixa eu ver aqui extrato. Vai vir então aqui conta, tá? Aqui você termina de cadastrar os seus dados, tá? Bota, coloca aqui uma conta. É importante você colocar a conta a qual você vai estar é, sacando, né, o seu valor, tá bom? E depois você vai poder então fazer um depósito, você vai poder comprar bitcoins, né? Então você vai poder fazer um depósito, tá? É, para poder fazer a sua a o seu fazer o seu a compra dos seus bitcoins, ok? Eu vou dar um pausa aqui no vídeo só para eu encontrar mais uma opção aqui importante e eu já volto aqui com vocês. Muito bem, e agora para você enviar os seus reais aqui para dentro da Bitpreis, você vem aqui em transferências de reais, OK? Depois que você terminou a o de completar o seu cadastro aqui dentro, tá bom? Tá? Então você escolher reais, tá bom? E você vai fazer então o valor do depósito, né? Escolhe uh, escolhe aqui, tá? Clicou você vai usar o banco, o banco que você vai estar tá enviando esse valor, vou, por exemplo, Inter, tá? Proibido o envio de depósito em dinheiro em espécie e cheque, tá? É... É, devido à validação de conta bancária, o primeiro depósito demora em torno de uma hora. Aceitamos somente transferência que esteja mesmo nome CPF, tá? Da conta do BitPreço. E aceitamos contos conjunto apenas o primeiro titular da conta bancária, tá bom? É importante você ler isso aqui. E depois, então, você digita o valor que você quer, tá bom? É, digitando aqui o valor, vamos colocar aqui mais ou menos 300 dólares, vai aparecer o número da conta para qual você deve enviar tá eu tenho o inter então envio para inter também é muito fácil mas envie então aqui é o para o um banco né que você a, a outros bancos por exemplo é, se você está enviando de outro banco você deve informar que ou se você tem banco do Brasil ou inter então você pode estar tá enviando desse banco para o banco deles ok muito simples eu não vou depositar nada aqui, então esse foi um tutorial rápido aí para você saber como validar e como depositar, ok? E até o próximo vídeo, veja aqui na descrição como conhecer também o Crypton. vai aparecer aqui uma tela final para você também estar conhecendo o robô Crypton como ele funciona e como você pode estar lucrando automaticamente, tá? Com zero risco de perda, nas operações não há não há negatividade, tá? não há ah, operações negativas, apenas operações de lucro ou empate. Saiba mais no vídeo sobre o cripto. Até o próximo vídeo.